Olá! Começa agora o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. No episódio de hoje vamos conhecer a Zite, startup que usa da inteligência artificial para o agronegócio e é incubada aqui na UFSM. Quem fala sobre a temática é Renan Buque Pardinho, que é CEO e fundador da Zayt. Olá, Renan, tudo bem? Seja bem-vindo ao Inova. Olá, Samara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria que você definisse o que é a Zayt. Bem, a ZEIT, ela já passou por um série de processos de mudança, mas hoje a gente se define como uma empresa que trabalha com o uso da inteligência artificial para a redução do tempo e a tomada de decisão muito mais rápida. Então, hoje o mundo que é baseado em dados, a gente, junto com grandes empresas, tem desenvolvido novas tecnologias, utilizando essas inteligências artificiais para a gente dar essa celeridade necess necessária para o mercado. Renan, e como surgiu a ZEIT? A Zayt, ela surgiu sempre para a gente conseguir entregar mais tempo para o consumidor. Então, hoje o tempo é uma, uma moeda, digamos assim, que não se compra, não se vende, você não consegue adquirir. Então, Tanto é que o nome da Zeit, Zeit em alemão significa tempo. Nesse significado que a gente surgiu com a ideia de dar celeridade às coisas. Um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é que a erva mate produzida aqui ela é exportada para o Uruguai. Esse processo de exportação, a erva fica parada às vezes no, na alfândega esperando uma análise química. E essa análise às vezes demora de 5 a 10 dias. E em, enquanto essa análise não sai, essa carga não pode ser é, dispensada e levada ao comércio. Então, esse tipo de, de situação onde a celeridade conta e é significativa para os recursos financeiros e celeridade no processo, é onde a Zait atua. Para monitoramento de processo e conseguir dar celeridade às coisas. Você mencionou que a Zait surgiu depois de um processo de pesquisa, de doutorado, né? Qual a importância da pesquisa para, tanto para a formação da empresa quanto para a empresa hoje? Eu acho que a pesquisa, que a gente chama de pesquisa de base, ela é extremamente importante. Essa pesquisa de base que hoje a Universidade Federal faz, ela propicia o lançamento de novas tecnologias que surgem através de startups, empresas ou até mesmo patentes desenvolvidas pela UFSM, por exemplo. Então, a pesquisa de base sendo é, incentivada e financiada por órgão público ou privado, ela é de suma importância. Então, para a Zait, a gente pega esse conhecimento que nós adquirimos durante o nosso uh, processo de aprendizado, durante o mestrado, doutorado, e a gente tenta levar isso para uma necessidade do mercado. Então, a Zait hoje, ela não escolhe onde ela atua, é o mercado que direciona. Então, a gente tem a, a trabalhado com várias tecnologias que já estão disponíveis há muito tempo na ciência, Porém, o mercado desconhece, porque às vezes falta um pouco de comunicação entre mercado e academia. Uma das questões que vocês informam no site de vocês é que a tecnologia dentro da Zyte é utilizada para fazer com que o cliente economize tempo e invista melhor os seus recursos. Gostaria que você comentasse qual é essa tecnologia e de que forma ela é utilizada. Hoje a gente utiliza várias tecnologias, mas, em resumo, sempre é uma tecnologia onde ela capta um dado a campo com esse dado, a gente monta o nosso banco de dados e, através de uma inteligência artificial, nós conseguimos dar a melhor a decisão para o cliente. Então, hoje, a gente utiliza um sensor de infravermelho, que eu posso citar. Utilizamos também uma patente desenvolvida aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, a qual é concessionada a uma empresa parceira Alphitec. E também utilizamos sensores que já estão disponíveis no mercado, os que a gente chama de hardware. Então, a gente usa dessas ferramentas para captar novos dados e, a partir desses dados, gerar as inteligências que são necessárias para o mercado. Um dos focos da empresa é no agronegócio e com o desenvolvimento de tecnologias portáteis que podem ser usadas para soja, bioinsumos, potássio e leite. Ah... Uh... Você pode explicar rapidamente como funciona esse caminho dessas tecnologias, da produção delas até o uso no campo? Claro, claro, Samara. Essa é uma, uma, uma questão também importante para a gente saber que quando a gente fala de agronegócio, ele é totalmente diferente de qualquer outro nicho que a gente tem no, no, no mundo. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar com a cultura da soja, ela é plantada uma vez no ano. Então, para eu testar uma tecnologia nessa área, por exemplo, eu testo uma vez no ano. Então, se eu perder o time, eu não perco um mês, uma semana, duas, eu estou perdendo um ano. Então, o agronegócio por si só, ele tem um tempo totalmente diferente para o desenvolvimento de novas tecnologias. Por isso que o agro, somente agora, no meu ponto de vista, está com uma disrupção muito grande de inserção de novas tecnologias. Enquanto que em outros setores já não, a gente já viu, por exemplo, o uh, delivery de comida, entre outras coisas que deu uma, uma mudança muito grande até na sociedade. O Uber, por exemplo, a gente pode citar. Então, o processo para o desenvolvimento das, dessas tecnologias consiste da gente ter o nosso saber, que a gente adquiriu durante o processo dentro da academia, e em conversa com o mercado. Porque também não adianta nós, como empresa, olha, pensei no, numa solução, acho que faz sentido. E às vezes isso não é bem verdade. Então a gente consulta o mercado, o mercado entendendo produtores, parceiros, olha, essa solução faz sentido, aí a gente começa o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele é normalmente conciliado com uma grande empresa, para que a gente consiga dar celeridade e capilaridade, porque o Brasil é um país continental. Então uma tecnologia que serve para o Rio Grande do Sul, por exemplo, ela também serve para o Mato Grosso, também serve para o Maranhão. Então, esse processo de capilaridade, normalmente, empresas nascentes não têm. Então, é através das, das parcerias com grandes empresas que a gente consegue dessa celeridade. Uma das tecnologias desenvolvidas pela Zayt Nira, que já está presente ao redor do Brasil uh, e tem um reconhecimento. Eu gostaria que você explicasse o que é essa tecnologia e qual a importância dela. Claro, claro. A Nira, ela, ela surgiu dessa ideia de parcerias e entender o que o mercado está pedindo, não é a Zayt querer desenvolver algo. Então, uma grande empresa, a Genesis Group, que é a maior empresa de certificação e classificação de grãos do nosso país, nos procurou em 2020, onde eles tinham uma demanda, a necessidade de fazer análise da qualidade da soja. Quando eu falo qualidade, é os teores de proteína e óleo desses grãos. Por quê? Como consumidores, quando nós vamos ao mercado, nós não compramos grãos de soja, né? nós compramos o óleo de soja. O produtor que produz a proteína animal para que nós podemos comer o nosso bife, a carne de porco, carne de frango, ele compra a ração. E a ração é produzida a partir do farelo de soja. Então toda a cadeia alimentícia ela é sustentada em suma por uma base da cadeia de soja. Quando a gente consegue fazer essa análise a campo dos teores de proteína e óleo, a gente consegue talvez entregar ao consumidor um alimento de maior qualidade e também para as indústrias, aumento na sua produtividade. Há relatos, que a gente conversando com especialistas, de que se eu aumentar 1% no teor de proteína, nos grãos de soja que entra na fábrica, eles podem ter um aumento de produtividade de 5 a 10% de farelo de soja. Então, simplesmente, é, não implica em aumento de custo para a indústria, é só ela saber a, a matéria-prima que está entrando se é de maior ou menor qualidade, ela aumenta a sua produtividade. E com essa eficiência que a indústria pode, possa ter, a, através dos níveis de proteína e óleo e a matéria-prima de qualidade entrando, é onde a NIR atua. Então, a gente tem um sensor portátil, um dispositivo, e uma plataforma onde a campo a gente consegue fazer as, as análises dos teores de proteína e óleo nos grãos de soja em menos de 10 minutos. E isso sem ter conexão com a internet e energia elétrica, que é o que o nosso agro é. Então, quando eu vou no meio do campo, às vezes não tem conexão com a internet. Então, a gente já pensou nessa funcionalidade. E através disso, os resultados são enviados para uma nuvem e fica armazenado nas nossas plataformas e o cliente pode ter o acesso para que ele consiga saber aonde que estão as sojas de melhor qualidade e assim trazer para dentro da sua fábrica. Uhum. A Zait já teve alguns reconhecimentos, como o Prêmio Futuro da Terra, o edital do Doutor Empreendedor, além de ter parcerias como, com grandes empresas, como você já comentou, né? Eu gostaria de entender qual a importância desse reconhecimento para a empresa. Eu acho que não só para a empresa, mas principalmente para o ecossistema de Santa Maria e principalmente da Universidade Federal de Santa Maria, né? Quando eu falo disso, eu falo do parque tecnológico e a incubadora Pulsar. Por quê? Por ah, quê? A Zayt, ela conseguiu trazer essas novas tecnologias para o mercado devido ao apoio que recebeu pelo, do parque tecnológico e da incubadora. A Empresa nascente é que nem uma criança que precisa de, de, de um cuidado todo específico. Então, a incubadora nos fornecendo conhecimentos que a gente não obtém na academia, a, ajudou e muito a dar um, um, uma alavanca e um crescimento mais rápido para a empresa nesse sentido de desenvolvimento de tecnologia e inserção dentro do mercado. Então, esses prêmios, ele, óbvio, é da Zait, da nossa equipe, é, e isso eu falo não é um prêmio é, que eu estou aqui como Renan, mas sim da nossa equipe que conseguiu conquistar, mas principalmente para o ecossistema, porque esse reconhecimento mostra o quão forte o nosso ecossistema tem sido para o desenvolvimento de tecnologias e startups. Bom, por último, eu gostaria de entender quais são os passos futuros e os planos futuros da empresa. Bem, Samara, atualmente a Zait está no processo de expansão e aumento de time. Né? Nós fomos contemplados, como tu mencionou, para o edital Doutor Empreendedor mas recentemente também pelo edital da FINEP para o desenvolvimento de uma inteligência artificial para análise da qualidade de bioinsumos a campo. É um edital onde foi um resultado preliminar vai sair agora no início de outubro o, o resultado final, mas é, é um recurso extremamente importante para o nosso crescimento e desenvolvimento para a inserção de novas tecnologias. Então, a gente está numa fase de expansão e aderência a maiores mercados do Brasil. Então, a gente está, por exemplo, com a Nira, atuando no Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Bahia, Paraná. Então, a gente quer, aos poucos, aumentar o nosso time e também expandir para outros mercados. Muito obrigada, Renan, pela tua presença aqui no Inova, foi muito bom conhecer um pouco mais sobre a ZEIT. Muito obrigado a você, Samara, é um, um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que a gente já tem feito aí pelo Brasil afora. Este foi o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. Você pode rever este e outros episódios no nosso canal do YouTube ou no Farol. Até a próxima!